Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No curto de hoje, não é errado ser intolerante. No dia 27 de junho, o Vasco da Gama venceu a equipe do Brusque Futebol Clube por 2 a 1. Durante a partida, o time carioca utilizou uma camisa em homenagem ao Dia do Orgulho LGBT+, que destacava uma faixa transversal nas cores do arco-íris, ao invés daquela faixa em preto tradicionalmente usada. Na partida, o que mais chamou a atenção foi a comemoração do primeiro gol. O atacante argentino, Cano, empunhou a bandeira de escanteio, que também fazia homenagem, e a levantou de forma triunfante. Mais tarde, essa cena acabou tendo uma grande repercussão na internet. No entanto, antes do jogo, o jogador Leandro Castan, zagueiro e capitão da equipe vascaína, que também é evangélico, havia publicado no Instagram uma citação bíblica. Dentre outras coisas, estavam as seguintes passagens. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E ainda, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Por conta disso, houve polêmica nos dias seguintes da partida, com muitas pessoas alegando um suposto ato homofóbico do zagueiro Vascaíno. Passado cerca de dois meses, quando a poeira parecia ter baixado, Castan disse durante uma entrevista que foi teoricamente obrigado a vestir aquele uniforme, deixando a entender que não queria usar aquela camisa. É no momento ali que eu, que eu expus realmente naquilo que eu acredito, é, quando eu fui teoricamente ali obrigado a vestir uma camisa. Algumas pessoas não gostaram, mas eu respeito a todos é, e eu acho que eu também devo ser respeitado. Assim, aquilo que parecia uma discussão encerrada voltou à tona com ainda mais força. Várias críticas foram feitas ao comportamento do jogador e às suas convicções expressas. Mas afinal, o que está errado nessa história toda? Antes de analisarmos o que aconteceu, precisamos reiterar que a liberdade de expressão só deve estar limitada à propriedade privada. Ou seja, do ponto de vista libertário, dentro do que é seu, você pode falar ou escrever qualquer coisa, desde que não rompa contratos ou pratique fraudes. Isso será explicado com detalhes em um vídeo futuro, não percam. Então, focando na liberdade de expressão do jogador, devemos verificar se houve quebra de contratos. Nesse caso, como a publicação foi feita no Instagram, caberia ao próprio Instagram decidir de forma clara se manifestações bíblicas seriam aceitas na plataforma ou não. Caso não sejam, o zagueiro simplesmente teria sua postagem removida, e supondo que novas publicações do seu perfil fossem excluídas, ele poderia simplesmente procurar outra plataforma ou criar a sua própria. Mesmo assim, o Instagram não verificou nenhuma irregularidade e a postagem se manteve no ar. Uma outra hipótese seria a quebra de contrato com o time. Provavelmente, o jogador tinha uma cláusula no seu acordo com o clube, onde ele se compromete a realizar ações de marketing junto com sua equipe. Então, caso ele negue a participar dessas ações, ele quebraria um acordo prévio, o que é incorreto e passivo de processo. Por outro lado, sob certas hipóteses, ele poderia se defender alegando que o contrato não era claro em relação a esse tipo específico de marketing. De qualquer forma, não foi isso que aconteceu, mesmo não estando Insatisfeito, o capitão vascaíno entrou em campo com a camisa, e, portanto, uma quebra de contrato está fora de discussão. Por isso, o que tem circulado na internet, principalmente de diversos jornalistas, é dizer que o Leandro Castan cometeu uma atitude intolerante. Entretanto, esse discurso não faz nenhum sentido. O jogador não foi intolerante. Se fosse, não teria tolerado sequer vestir a camisa e simplesmente se recusaria. Muito pelo contrário, ele foi extremamente sensato, mesmo indo contra suas crenças, o zagueiro se comportou profissionalmente como atleta e de acordo com as regras do clube. Mas para abrirmos a discussão desse tema, vamos supor que ele tenha sido intolerante. Sendo assim, será que a intolerância deve ser punida? Bem, pense no seguinte. Vamos supor que duas mulheres lésbicas abram uma escola para atender exclusivamente o público feminino. Então, deveríamos obrigá-las a atender homens solteiros que queiram estudar no local? Ou ainda, suponha que um petista crie uma rede social e não permita que bolsonaristas façam parte dela, os apoiadores de Bolsonaro teriam o direito de postarem lá? Em ambos os casos, pela perspectiva libertária, é lógico que não. Simplesmente forçar alguém a concordar ou fazer parte de algo sem o seu consentimento é errado. Por isso, se não podemos cobrar alguma tolerância nesses dois exemplos que citamos, por que é que deveríamos cobrar mais tolerância de uma pessoa que não está agredindo ninguém e possui seus ideais religiosos? Para finalizar, devemos destacar que, infelizmente, existem sim pessoas sendo agredidas por sua sexualidade, o que é tremendamente errado. Não há dúvidas que os verdadeiros agressores precisam ser rigidamente punidos, ponto. Contudo, não apoiar é totalmente diferente de agredir ou, como alguém ainda poderia argumentar, incitar agressão. E jamais devemos confundir essas coisas. Sem contar que não aceitar a intolerância de outra pessoa pacífica é, por si só, uma atitude extremamente intolerante, o que, no final das contas, se torna algo bem contraditório, não é mesmo? Descansa, militante. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal, clique no sininho e faça parte do nosso clube de membros. Volte sempre!